Fala my E agora eu quero falar com vocês a respeito de saúde mental. Você está cuidando da sua saúde mental? O que, que você tem feito? É interessante entender que a prevenção sempre é o melhor remédio. Infelizmente, quando nascemos, nossa mente está aberta para o novo. Nós assimilamos muito conteúdo, muitas informações. E muitas dessas informações foram nos introduzidas de uma maneira errada. De modo que isso começou a gerar crenças limitantes, né? algo que com o tempo acabou sendo um desafio para a sua vida. Entenda, seu pai, sua mãe, cachorro, periquito, papagaio fizeram isso sem intenção de te prejudicar. Mas aconteceu e o fato é que você carrega sim, tanto geneticamente como coisas que você aprendeu, várias coisas que te atrapalham de progredir sem dizer daquilo que você mesmo também plantou e que por conseguinte atrapalhou os resultados que você tanto quis. Então como eliminar né, essas toxinas que estão fazendo mal para a sua saúde mental? Eu vou falar aqui de algumas toxinas para vocês, são muitas e muitas toxinas que existem para que a gente possa ter uma saúde mental é, com excelência, logicamente ninguém consegue viver todas elas com tanta eficácia mas entendemos que se a cada três dias melhorarmos 1% em um ano nós poderemos ter resultados é muito eficaz se não tocou agora gente olha só vou falar aqui de algumas toxinas para vocês que eu anotei e por favor todas as toxinas que eu falar você para o vídeo presta atenção é, em como isso pode estar tá fazendo sentido o que você precisa eliminar, tá bom? Então vamos lá. Toxina da autoimagem. Entenda, a, se você não tem uma autoimagem bem definida, você não vai ter sucesso, não vai conseguir viver aquilo que você precisa viver. Você tem ideia de quem é você, o que é você? O que que significa autoimagem? Como você se vê? O que que vocês, o que, que você pensa que as pessoas pensam quando te conhece pela primeira vez? Já refletiu nisso? O que de fato, quando você se olha no espelho, você vê? O que você pensa a respeito de ti? Então, quando tem problemas de alta imagem, olha só, geram distorções de quem você é. E isso acaba te trazendo crenças limitantes. Não é à toa que... Que mais de 98% da população mundial vive nesse sentimento que eu falei lá nos estados internos de julgamento e comparação. Por quê? Porque não tem autoimagem definida. Quando você tem uma autoimagem definida, você está nem aí do que os outros pensam. Você está preocupado com a sua vida, com o que faz sentido para você. Então, toxina da autoimagem, toma cuidado, porque isso pode estar tá acabando, né? com aquilo que você realmente pensa a respeito de ti. E quem você de fato é, é algo muito importante. Você é o único, sem imagem e semelhança de algo muito maior. Você foi feito para governar e desfrutar de todas as coisas, debaixo do céu, em cima da terra e debaixo do mar. Será que você tem consciência disso? Para você isso é apenas uma historinha, tá? Toxina da autoimagem. Vou falar agora da toxina da escassez. Sim, aquilo que limita você de ter merecimento. Você às vezes fica pensando que as coisas que existem, nem tudo você pode desfrutar. Então, para com isso, porque é uma mentira. Isso é uma doença, é uma toxina que vai acabar com você. É, é, é como se fosse um câncer. E quer corroar, corroer aquilo que você tem por dentro, tá bom? Você é merecedor e você pode governar sobre todas as coisas. Toxina da expectativa. Então tira você do controle e te priva do extraordinário. É uma maldição que se alastra por todas as áreas da vida. Para de ter expectativa com as coisas, ok? Nem tudo é perfeito. Então acaba com isso, que tem que ser o cenário ideal, não existe isso perfeito um só, aquele que criou todas as coisas, toxina da fuga, olha só, resultados de quem não consegue lidar com as emoções, leva a vida medíocre, não sabe lidar e enfrentar com desafios e dá o direito aos outros de decidirem por você, gente isso é forte demais, você está sempre fugindo daquilo que você merece, da capacidade que você tem, da autoridade para o outro, Está acontecendo isso com você? Você está sempre fugindo? Você foge porque você se acha incapaz de merecer tanta coisa boa que você pode viver. Então é uma toxina que você precisa tomar cuidado, ok? Toxina da insegurança, paralisa a vida da pessoa. Se livra disso, tá? Só o fato de você existir já é uma grande resposta que você tem todos os ingredientes para conquistar o que você quer. Você pode se sentir seguro nesse quesito. A toxina da mentira, isso é algo que resulta em prisão e morte. Mentira é algo que deve ser eliminado da, da, da nossa vida. Embora o ser humano é um ser que mente muitas e muitas vezes por dia. Ele faz isso porque acreditar na sua própria verdade é muito mais difícil. Você foi treinado para acreditar nessas mentiras. Bom, a toxina da negatividade, que, que rouba os seus sonhos, então contamina né, todas as pessoas, saia de perto de pessoas negativas, elimine pensamentos é, negativos, para cada pensamento é, negativo que você tem, começa a bater em frente de frente é, essa toxina, para que você possa quebrar essa maldição, tá? tira essa, esse sentimento de negatividade. Toxina da perda. Quem nunca perdeu, nunca experimentou formas diferentes de ser feliz. Ok? Então, é necessário, às vezes, a gente perder para poder aprender algo novo. Então, é, coloque um novo significado, um novo sentido para isso. Né? Perder. Perder é ter novas experiências, novas percepções. É uma nova forma de de você conseguir algo é, na vida e ser feliz tá bom vou falar agora da toxina de ressentimento Ixi, se você tiver com esse sentimento pode até entender que você está no processo de potrificação é só você que sofre com esse negócio livre-se desse esse negócio está ressentido magoadinho tá mágoa é uma má água que você bebe todos os dias e a toxina do medo para finalizar que é o bloqueador que paralisa de viver o seu propósito. O medo é que tem que ter medo de você. Eu espero que essas toxinas tenham feito sentido, sentido para você. São várias, ok? É muito profundo esse estudo. Mas pare e pense, será que você está sofrendo com alguma toxina dessa? Está acabando com a sua saúde mental, física, espiritual? Reflete nisso, tá bom? Que isso faça sentido e que você possa estar aí anotando como tarefa eliminar alguma dessas toxinas que tem te prejudicado, tá bom? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.